Nesse vídeo eu vou te passar um tratamento um calmante e natural para você ter aquele sono leve, livre de pesadelos, aquele sono dos anjos. Fica comigo que depois da vinheta já vem esse tratamento. Gente, coisa boa ter você aqui, rapidinho, meu nome é Luiz Mourão e junto com a Paty a gente está sempre produzindo conteúdos aqui para o canal da FITO, sempre te ajudando a desvendar as verdadeiras causas das doenças, para você ter uma vida cada vez mais feliz, saudável e próspera. E o tema do vídeo de hoje que eu estou gravando para você é acabar com pesadelos para você ter uma noite de sono dos anjos. Então quem não quer ter esse sono revitalizante, esse sono leve, que acorda descansado, acorda espreguiçando, aquela espreguiçada, chega a dar aquela tremidinha no corpo assim, sabe? Então esse vídeo é para te trazer um tratamento para ter esse tipo de sono se você tiver precisando, tá bom? Gente, antes da gente falar sobre né, o tratamento especificamente para a gente ter um sono dos anjos, o que, que causa pesadelo? O que, que você acha que é? Comenta aqui nos comentários, né? comenta aqui abaixo para eu ver se a gente está alinhado na nossa conversa. Mas de cara eu já vou te dizer, pesadelo... Né? num ponto de vista racional, mental, sem, desconsiderando a psicossomática ou causas espirituais, pesadelo ele vem quando a gente está preocupado, pesadelo vem quando a gente está com um sentimento negativo, quando a gente bebe muito, bebe uns negocinhos, sabe, além da conta, e vai dormir sem preparar nossa energia. Ou então come demais, uma comida pesada, uma feijoada, uma carne muito pesada, uma, carne, uma comida muito gordurosa, né? pode ser carne, pode ser um, um prato vegetariano muito gorduroso. Qualquer coisa, você vai dormir e o seu corpo não está preparado para dormir, porque você pensa assim, ah, eu vou comer bastante, vai me dar um soninho, vou descansar. Não vai não, você vai dormir de barriga cheia, aquele soninho, aquela levezinha que você está sentindo, o nome daquilo é alcalose pós-pradial, isso porque o nosso organismo ele fica alcalino e a levezinha vem porque ah, instintivamente né, para a gente preservar nossa energia e o corpo ter o tempo hábil de extrair do alimento, os nutrientes para passar para o sangue, a gente fica aquela levezinha sem estar tá mexendo muito, sem estar tá fazendo atividade, justamente para não é, consumir a energia que a gente acabou de ingerir. Então aquela levezinha vem justamente para a gente, para o sangue, né, para o organismo conseguir extrair do alimento os nutrientes e passar para o sangue, então vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, isso tudo sai do alimento e vai para o sangue durante esse processo da alcalose pós-pradial, tá? Então se você acha que essa alcalose pós-pradial é o momento ideal para dormir, se você fez uma refeição pesada, isso pode te gerar um pesadelo, porque apesar de a gente estar tá com leveza, porque o sangue está tá se concentrando na região do intestino para ele captar aquela, os nutrientes né, daquilo que a gente comeu, a cabeça fica leve, só que o corpo não descansa. O corpo, no momento da digestão, está bem ativado. Então, é, nesse momento, né, depois que a gente come e vai dormir, o corpo pode descansar. E daí, isso pode gerar pesadelo, dependendo daquilo que a gente comeu. Tá? Outras coisas, outras, outras situações que podem gerar pesadelo ah, no nosso sono, né, são impressões negativas das experiências que a gente teve ao longo do dia. Então, um dia estressante, um dia de alinhamento, muita reunião. Muita cobrança, muita gente para cobrar, muito boleto para pagar, vida chata, muita doença, muita reclamação, gente poliqueixosa, muita notícia, muita desgraça que a gente vai vendo por aí, gente reclamona, na fila, no ônibus, no mercado. Então, sabe aquele dia pesado que a gente chega carregado? Se a gente não cuida da nossa energia, né, se a gente não limpa a nossa energia, é possível também que a gente tenha pesadelo acessando né, a resquícios, fragmentos do dia, do dia né? fragmentos do dia, que é um sonho chamado sonho de fragmentos do dia. Então a gente vai ter um dia que parece que o chefe está brigando, então a gente está sendo cobrado, a gente tem que cobrar alguém, no sono a gente vai reviver né? algo mais desagradável que aconteceu. Outra fonte de pesadelo também é acesso, né? é um acesso à vida passada. Se tem uma vida passada e tem uma vida presente, teve um período entre vidas. E para ter o um período de entre vidas, lá atrás o espírito teve que desencarnar. Então, o pesadelo da vida de hoje pode ser o acesso ao momento da vida passada em que aconteceu o desencarne. Então, você vai sonhar que você era um índio e daí você levou uma flechada na altura do peito e veio a desencarnar. Ou então, você vai sonhar que você era um soldado durante uma guerra, durante uma revolução, tomou um tiro e desencarnou. Então, quando você sonha mais ou menos assim, sem ter nenhum estímulo né, de, durante o dia, do fragmento do dia, que você viu flecha, que você viu alguma arma, que você viu algum indício, algum sinal de desencarne, é possível que aquele pesadelo que você teve foi uma, uma vivência, né? foi uma, uma lembrança do momento de desencarne de uma vida sua passada. Então, sonhar que morreu quer dizer que você vai morrer agora? Não, já tem vídeo meu lá no canal Luz da Serra, que fala sobre morte, tá? então vou deixar o link aqui na descrição para todo mundo conseguir acessar. Mas o tal do pesadelo, né? espiritualmente, o que, que, ele, que, que ele quer dizer? A causa espiritual dos pesadelos ela está muito relacionada ao nosso próprio espírito quando a gente adormece. Quando o corpo físico adormece, o espírito desperta. Quando o corpo físico adormece, a alma se desacopla, não porque a gente desencarnou, não, existe um cordão de prata, que isso em várias literaturas tem vários nomes, né? tem fio de Ariadne, que é um fio que um herói grego, não sei se era Hércules ou Perseu, foi, foi no labirinto do Minotauro e daí tinha um fiozinho carretel que ele foi desenrolando. Então aquele carretel, fio de areagene, fio de prata, cordão de prata, antacaranda, cordão arco-íris, é tudo a mesma coisa. É sempre um fio etérico, ele não é visto, né? eu não vou puxar o gado que está na parede, daí vai vir o um espírito dele e vai ficar um carretel para trás, não. Isso, isso acontece etericamente no plano extrafísico, aquilo que eu não consigo tocar com as mãos físicas. Então, quando a gente adormece, a gente vai descansar o corpo físico, o espírito ele desloca, ele desacopla, sabe? A gente, ele sai assim, tentei fazer um barulhinho e não conseguir. Então, a, o espírito sai, e daí quando ele sai, e daí se a gente, quando vai dormir, comeu demais, brigou, está chateado, está revoltado, usou né, alguma droga, Bebeu uns negocinhos a mais, comeu demais, viu filme, dormiu de TV ligado, com um seriado de morte, com um filme de morte, com um filme de tragédia, ouvi, vendo notícia, notícia de morte, notícia de revolta. Quando a gente vai dormir sob esse tipo de influência, a gente ad, ad, ad, ad, adequa, né? a gente adere uma frequência baixa e quando o espírito sai naquela frequência baixa, naquela sintonia baixa, o espírito vai para lugares de baixa sintonia. Então, se a gente não cuida da nossa energia quando, antes da gente dormir, é, é possível que a gente tenha pesadelo, não por fragmentos do dia, não por vidas passadas, não por projeção astral, mas sim porque a gente está vivendo né, e vendo, trazendo para o corpo físico. Depois que a gente ac acorda, né, depois que a gente desperta, lembranças daquilo que aconteceu com o nosso espírito enquanto ele estava no astral. Então, esse pesadelo na verdade só podem ser lembranças de algo que aconteceu com seu espírito enquanto o seu espírito estava fora do corpo físico. E que, o que, que acarreta isso? né? Sintonia baixa. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa energia, não só durante o dia, mas principalmente durante a noite. Lembra que um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Então, um terço da nossa vida o espírito passa fora do corpo, passando por experiências seja positivas negativas, passando por experiências com outros espíritos no plano etérico, tá? Então, se você quer ter e aproveitar um terço da sua vida com coisas positivas, com momentos que vão elevar sua sintonia e te tornar uma pessoa melhor, né? E te permitir ajudar Deus no trabalho dele, parar de dar trabalho para Deus, cura da sua energia, cura da sua energia onde você vai dormir, faz uma oração, coloca um mantra, acende um incenso, agradece. Agradece pela vida, agradece pela cama, pelo travesseiro, pelo ar-condicionado, pelo colchão, por não ter que dormir no chão. Agradece por ter uma oportunidade de ver um vídeo no YouTube que te ensina como agradecer. Porque daí isso vai te conectar com Deus. E se você está conectado com Deus, sua sintonia está elevada, sua sintonia está aumentada e você, quando o seu espírito sair, vai tá? para lugares de alta frequência. Então fica a dica. E se você tem muitos pesadelos, agora vai ao tratamento fitoenergético para eliminar de vez pesadelos da sua vida, proteger essa sua energia para que você tenha o sono dos anjos. Então, papel e na mão que eu vou te passar as plantas agora. A primeira planta que a gente vai falar do nosso tratamento é capim-cidreira. Capim-cidreira, por si só, é uma planta conhecida para ajudar né, a induzir uma sonolência. Então, o que o capim-cidreira faz né, quanto à fita energia? Então, elimina pesadelos, insônia e desordens do sono. Traz um sono vitalizador, energizante, limpa estados obsessivos, gera harmonia e elimina ansiedade em geral, nervosismo e irritação mental. Então, a capim cedreira é um condutor que permite acessar vidas passadas e também te gera esse tanto de benefício. A segunda planta é o ipê roxo. O ipê roxo gera sono, ajuda a desacelerar a mente, aumenta a conexão e absorção de energia vital pelo corpo, principalmente quando a gente está na verdadeira fonte tem efeitos anti estresse anti insônia e calmante contra o nervosismo e hiperatividade o hiperroxo também é um poderoso relaxante indutor do sono ajuda a conectar com esferas superiores ou seja a suavizar e elevar a sua vibração antes de dormir e para pessoas calorentas né gera uma sensação de resfriamento muito agradável no corpo a próxima planta é o erva doce né ou a erva doce que promove otimismo motivação e vontade Aumenta a coragem, diminui a ansiedade, gera dinamismo na vida e ajuda a saber organizar as nossas prioridades. Por diminuir a ansiedade, quando utilizado antes de dormir, induz uma leve sonolência, além né, do hiperroxo e capim-cidreira. Então é, esse composto é pau e queda para poder dormir. A próxima planta para a gente ter um sono protegido a né, influências negativas é o louro. Eu já usei ele bastante aqui no canal e de novo ele está aqui no composto para eliminar pesadelos. Então, o que o louro faz? O louro elimina energias densas de origem espiritual, cria um campo energético e espiritual de proteção, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral, e traz a força de Deus para o mundo físico. Por fim, a última planta eu vou te falar daqui a pouquinho, mas só Escreve aqui no canal, aqui abaixo nos comentários, se você quer saber compostos para compostos, né, outras situações do dia a dia, que daí a gente vai gravar e fazer conteúdos mais assertivos para você. Né? Não vou enrolar muito, a última planta do nosso composto né, é o hortelã levante, que limpamente o campo energético, desacelera a atividade mental, transmuta as energias densas de ordem mental e forma os pensamento. O que é forma pensamento? A forma pensamento é, eu penso alguma coisa sobre o Gabriel, Aquele pensamento ele gera uma forma. Se o meu pensamento é positivo, se eu estou pensando bem sobre o Gabriel, se quando eu penso nele eu estou sentindo um sentimento positivo, essa forma de pensamento vai acompanhar ele e vai trazer virtudes para ele. Agora, se eu estou pensando mal dele, estou sentindo um sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, a forma pensamento vai ser gerada igual e vai para ele igual. Só que ao invés de fazer bem para ele, vai fazer mal. Então, o hortelão levante ele permite né, limpar ao nosso redor forma os pensamentos de outras pessoas que vieram para nós, aquelas negativas. As positivas, o hortelã levante reforça. Tá? Então, o hortelã levante também alivia tensões, ajuda a parar de pensar em coisas negativas, é descongestionante né, para os pensamentos, então ajuda a acalmar a mente louca, expande a nossa consciência e abre o chakra frontal, que é esse aqui, o terceiro olho. Estimula a clarevidência e aumenta a sensibilidade extrafísica. Então, sensibilidade ao extrafísico a sensibilidade àquilo que está além do físico né? Lembra quando eu falei Do desacoplar do espírito Para o plano, plano etérico? Então esse é o plano extrafísico Quando a gente está com essa clara evidência né, Estimulada, a gente consegue Perceber essas influências com mais facilidade Tá, eu falei as plantas né? Vamos retomar ela rapidinho São seis eu acho Capim cedreira, hiper roxo, erva doce Louro, hortelã levante São cinco E daí como é que você vai usar isso? Na forma de chá você vai fazer um chá com essas plantas, seguindo as orientações que eu dei lá no vídeo do chá de hortelã para combater enxaqueca. Então a gente vai mornar a água, né? quando formar aquelas bolinhas pequenininhas no fundo da panela, desliga o fogo, tem que ser fogo, não pode ser micro-ondas, não pode ser chaleira elétrica, não pode ser torneira elétrica, porque a energia prejudica a fitoenergia das plantas. Então tem que ser aquecida no fogo, não é ferver a água, é aquecer a água a ponto de chimarrão, assim, uns 80 graus. Mornou a água, né? coloca ali as plantas, uma pitada de cada uma. Pitada é a unidade de medida tibetana universal que a gente adota aqui na Luz da Serra. Uma pitadinha de cada planta. Abafou, energiza com verde e prata. Como é que funciona? Imagina que do seu peito sai um fácil de luz prata, de luz verde. Quando o verde atinge o chá, ela volta e da sua cabeça vai um prata. Volta o prata, vai o verde. Volta o verde, vai o prata. E daí fica oscilando. Verde, prata, verde, prata, verde, prata até você sentir que aquelas cores estão pulsando naturalmente e automaticamente lá no chá. Ativou, sentiu que está pulsando, pode beber. Então vai tomar duas canecas, né, mais ou menos 300ml, duas vezes por dia, com intervalo mínimo né, de 4 horas entre cada caneca. Faz isso, duas canecas durante 7 dias e tenha o sono dos anjos. Aqui quem falou foi o Luiz, um beijo no seu coração e muita luz.